Começa a desconstruir essa mentalidade e entender que a gente não vive mais no mundo de Ford, que é um mundo de certeza absoluta, que vai dar certo. Se eu fizer isso aqui, dá certo. E tem muita gente, muita iniciativa de ensino que quer falar isso pra você. Olha, segue essa fórmula aqui, segue esse beabá aqui que vai dar certo. Segue essa receita de bolo aqui que vai dar certo. Não vai! Não vai! Porque não estamos no mundo de certeza. Você tem que mudar a sua forma de perceber a realidade e atualizar e mudar esse chip aí. Sair da lógica de certeza e ir para a lógica de incerteza. Como que isso muda na prática? Você vai mudar a sua relação com o erro. Errar não é ruim. Errar é o caminho para você acertar. Você vai mudar a sua relação com as falhas e fracassos. Você tem que errar e errar rápido. Porque ninguém erra querendo errar. Você erra buscando evoluir, acertar, aprender. Você tem que.. Nem que seja num ambiente seguro para você fazer isso. Por que, que a nossa comunidade, o Bench do Dojo, por exemplo, ele é tão valioso? Porque lá é um ambiente seguro para você errar. Só que muitas vezes a pessoa não atualiza essa mentalidade. Ela tem tanta ânsia em acertar, o valor dela está em acertar, e não em aprender, que ela atrasa o aprendizado dela. Ela precisa atualizar. Eu não quero que você acerte eu quero que você aprenda. Se você levar isso para a vida, você vai mudar completamente a sua forma de agir. Você não vai ficar tão preocupado, assim, tão travado. Ai, se eu errar, se eu me expor, ai, eu tenho vergonha. Você está aprendendo, cara. E quanto mais rápido você aprende, melhor você fica.